Thank mm -hmm. Se trata de uma decisão que pede a minha retirada da minha casa e a demolição da minha casa para que eu se retirasse de forma voluntária da casa. Eu me neguei. A decisão ela, ela estipula uma multa diária no valor de 500 reais é, na hipótese dos requeridos não atenderem a determinação judicial. Ou seja, como se de segunda-feira para cá eu já tivesse com essa multa, se eu não sair da minha casa, de forma voluntária. Decisão contra a minha pessoa, interposta pela Transnordestina, que trata da, da proximidade da, da ferrovia. Ou seja, a gente está dentro do perímetro de 15 metros, o perímetro de segurança. que assim, tem muitas casas que estão à meia margem da ferrovia, então, uhum. a questão é, é apenas que o que está proposto pela Transnordestina é o simples despejo dessas famílias pelo menos que há muitos anos lá, sem alternativa de moradia. Se for por uma, realmente constatado que uma questão de segurança é necessária para a Saia, mas que haja responsabilização da Transnordestina, com esse local de realocação, construção de manadinhas em locais adequados para as famílias, né? e não a despejo. É lembrando com George Harrison, someplace else, de máscara, aqui na é? Universidade, agora duas horas, obrigada pela companhia, hein? Amanhã tem mais balada 106, daqui a pouquinho tem super tarde 106 na Universidade. Uma nova empresa que está sendo feita vai é, alguém fazer uma casa, uma família? É um novo terminal que vai ser feito é de combustível. Se uma, uma família faz alguma casa no meio desse mangue aí tenta criar sua vida daqui a um tempo, a blitz urbana, a, a justiça vem e manda derrubar e bota a pessoa para rua. É isso que eu não entendo. Mas que pode que a lei só é para uns, para outros não? Para empresa pode. Aqui do lado direito, embaixo do viaduto, passa a linha de trem da Transnordestina. Porque é a sede da Transnordestina é ali, ó. Vem, ó. Ela aí, ó. Aí, termina ali. Não, não, não, não. Isso aqui não pode, não. Senta. Sente que nem um rapaz, decente. Então, olha pra moça lá, ó. Já? Olá. Eu sou Patrícia Souza da Silva eu sou autônoma Tenho 27 anos E não, mãe, não. <risos> Esses são meus filhos Tarissa Silva Maia Rana Sofie Silva Maia E o Zangado Carlos Eduardo Valente Maia Filho Mais não do que a gente <risos> cinco anos É, cinco anos eu fico com medo. Uma hora eu tô aqui com os meus filhos dentro de casa, ele não tá, tá fazendo um bico. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair só com eles de dentro de casa. Com certeza. Eu espero ter ação pelo menos de pegar eles e sair. Porque diz que eles são muito, são ignorantes quando chegam. Tem gente, já soube, que tem, tem pessoas aí que já foram atingidas e diz que eles são agressivos. Quando chegam, dão é, minutos pra gente sair de dentro de uma casa. Como é que eu vou ter, por exemplo, 20 minutos pra me sair da minha casa com os meus filhos e com minhas coisas? Eu não. A gente quer que eles, pelo menos, expliquem. Pra gente melhor, que a gente não sabe, não. A gente só sabe assim. Ainda bem que tem televisão, senão a gente não sabia de nada mesmo. É porque tudo é pequenininho. Impressionante como tudo bota pequenininho a Jussara, o, o limão, tudinho bota pequenininho. Olha tudo a altura da Jussara. É, tudo isso tem valor pra gente que construiu tudo com muito, com muita luta, né? Tem valor. Muito valor, imenso. Não tem, acho que dinheiro que paga isso aqui que a gente construiu. Ela passa bem aqui. Ó. É, eu acho que é uns 20 passos. É. É isso aí sai mesmo, acho que uns 20 passos. Não, mãe, lixa, ó, Olha tá onde deixando. Carlos gosta de estar, a maior parte do tempo. <risos> Olha, Carlos! O resultado daquele protesto foi só uma promessa? Foi só uma promessa. Uma, uma promessa, nunca mais, mais nada. Não vieram mais. Mas em compensação, tu conseguiu construir a tua casa aí, por exemplo? Consegui. Na mesma hora, eles vêm e aí disse pra gente parar e não construir mais. Aí esse era meu medo, deles virem e, e parar e eu não ter pra onde ir, porque realmente eu não tinha. Aí, graças a Deus, eles não vieram, não. Não mandaram parar e eu continuei. Aí eles passam todo dia aí pra cima e pra baixo. passa aqueles carrinhos, uns carrinhos pequenos que eles vivem, tudo numa farda azul também. Eles olharam, a gente construindo, eles não mandaram parar. Aí eu achei que terminei. Terminei de construir até hoje, nunca apareceu mais ninguém aqui. Se algum dia eles vêm com alguma proposta, alguma coisa, aí sim, eu vou, eu não tenho problema nenhum. Eles me botando debaixo de uma casa e eu ter pra onde ir, tranquilo. Agora se não... Nós vamos para aquele trio de novo. Nós, nós, vamos. nós vamos para o trio de novo. Demolição é das casas no perímetro de 15 metros. 15 metros. Você tem que tirar o muro, você tem que tirar a casa, o que seja, mas o que tiver dentro dos 15 metros. A Nordestina está pedindo que seja demolido, retirado. Com ou sem família, não interessa. E a justiça, ela vai cumprindo ordem do juiz. Então cabe a nós, moradores, se unirmos, darmos a mão para o outro, deixar as diferenças de lado, em busca do objetivo maior, que é a não retirada dos moradores. A gente relatou nossa situação, tentamos sempre um acordo com, com a Terra Nordestina de indenizar pelo menos o que a gente construiu, relocar os moradores e a Terra Nordestina nunca foi de acordo nenhum. Nenhum. A Terra Nordestina é nunca fez uma audiência pública, é nunca conversou com a comunidade, nunca tentou mostrar alguma forma de, de ajudar os moradores. Simplesmente quer que derrube a casa pela questão de, de, de tá muito próximo da linha de trem são anos de de, de, de investimento nosso do nosso próprio bolso É complicado sair acordar e, e ter que desmontar sua casa seu seu conforto eu não não, não me vejo em portas nenhuma saindo da minha casa porque minha casa ela tá dentro dos 15 metros mas 4 metros é do lado de fora então eu tenho mais essa extensão aqui para para lateral aí a juí a juíza a promotora que acompanhou perguntou se eu não teria como é, é reconstruir minha casa eu disse financeiramente não, mas se a Transnordestina me ajudasse nessa questão, para mim não teria problema nenhum. Ficaria os 15 metros dela livre, derrubaria e minha casa ficaria em lateral. Porque eu não tenho pra, pra, pra onde ir questão de aluguel é muito complicado. A Transnordestina nem isso não quis. Eu até questionei isso na justiça: como é que eu vou derrubar minha casa pela metade? e aí mas a justiça ela, ela é muito muito complicada a minha casa é tudo que eu tenho só de ver ela assim antes já, que fica feliz. não é antes que eu olhava para ela assim de frente que era de tábua assim poxa eu tô feinha tudo mas agora não agora meu me orgulho minha casa certo que não tá terminada mas é acho é tudo que eu tenho verdade Se eu terminar é um, uma vitória grande viu